Fala galera, beleza? estou voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, eu trazendo pra vocês mais um vlog Bom rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar tá trazendo aí pra vocês é, Minha coleção de carrinho da Hot Wheels, como vocês viram aí no título E galera, eu vi muita gente aí falando da, sobre a Hot Wheels aí Sobre o evento que tá tendo aí no Beto Carreiro Que teve esses dias no Beto Carreiro e eu resolvi mostrar, pô, eu falei, pensei assim, pô, tem uma coleção imensa de carrinho da Hot Wheels. Tenho, essa caixa literalmente é só carrinho, obviamente tem mais coisa aqui, mas literalmente metade da caixa aqui é só carrinho da Hot Wheels, mano. Eu, eu, eu colecionava desde pequeno, eu gostava bastante de carrinho, brincava, de, é, brincava um monte de carrinho dia inteiro, tá ligado? Eu teve uma, vez, teve uma vez também, rapaziada, que eu e meu amigo, a gente tava brincando, eu falei, pô, dá pra eu pegar minha coleção inteira e encher encher esse muro de carro, da, de carrinho da Hot Wheels, a gente o muro, tá? Obviamente faltou um, um espacinho ali, mas aqui não tinha mais, né? o muro inteiro assim, da fachada assim, foi todo o muro. E rapaziada, é minha coleção, mano, tem um monte de carrinho, tem até negócio pra colocar carrinho, se vocês quiserem também, pode estar fazendo, tem um monte de pista também da Hot Wheels, rapaziada que se vocês quiserem eu posso estar tá fazendo um vídeo aí pra vocês é das pistas aí fazendo competição pai chama um amigo meu aí pra tá tipo fazendo uma competição valendo alguma coisa e tal vai ser bem legal e é rapaziada agora eu vou estar tá mostrando aí a, as coleções aí então segue o take aí eu vou botar em take um timelapse senão vai demorar muito tempo eu falando aqui é isso rapaz segue o take deixa o like aí se você gosta aí desse, desse tipo de conteúdo pra nada desse tipo de conteúdo rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achar. eu vou mostrar, Eu vou pegar os três carrinhos mais fora aqui que eu tenho. E vocês comentem aí os três carrinhos finalistas aí que ganharam aí os que é o mais bonito e o mais massa para vocês. Essa é isso aí, rapaziada. Segue o -se Fui! Soaked to the skin and I'm all soon I know she got the good Rapaziada, essa foi minha edição, mano. Deve ter muita, muito mais, devo, devo ter muito mais carrinho espalhado ali por ca, pela casa, tá ligado? Porque como eu tenho, tinha muito carrinho, eu, não, eu brincava, eu brincava e guardava em caixas, aí eles ficavam espalhados assim, é, durante a caixa. E rapaziada, mano, ficou muito da hora, mano, a edição, tipo, demorei um tempinho, demorei acho, uma, uma hora e meia pra... Fazer tudo isso que eu queria fazer organizado, eu vou estar mostrando pra vocês aqui hein? E rapaziada, o carro voltado aí, eu vou estar escolhendo um, um agora Pra vocês estarem escolhendo aí, qual carro qual, qual. Rapaziada, eu deixei em vermelho, os vermelhos, os verde, o amarelo, o amarelo aqui O preto e os brancos rapaziada Mano, teve muito carrinho branco, por isso que eu pô, botei pra lá, tá ligado? E aqui tá a edição limitada, edição limitada que é um carrinho um pouquinho mais raro de conseguir, tá ligado? Como esse daqui é do filme Hot Wheels Battle for Five, tá ligado? É o nome do, do desenho do Hot Wheels. E esse é isso aí, rapaziada. Essa é a minha coleção aí, ó. vários carrinhos da hora aqui, mano. Tem, tem um carrinho que eu acho muito massa, que eu não sei onde que ele tá agora. Pô, agora sumiu, velho Galera, esse carrinho aqui é um camaro, mano. Um camaro muito louco, velho. Olha esse camaro que louco, mano. Muito louco mesmo. Mano. Aqui tem o, o helicóptero do Batman. Meu cachorro tinha comido a parte do helicóptero. Aqui ó, tem o, o carrinho do Batman. Outro carrinho do Batman. Aqui tem um, o, um carro do Homem-Aranha. Obviamente, o carro do Homem-Aranha o, o não tem carro mas Mas fizeram. Um, o Hot Wheels fez um, uma edição limitada aqui da. Do, do, do Homem-Aranha Aqui também tem mais um Homem-Aranha Não é edição limitada, né? Porque tu... Agora tu acha mais fácil Aqui tem outro carrinho do Batman Só aqui ó, tem quatro carrinhos do Batman E mais esse carro aqui, ó Que é o mais antigo o do Batman Que eu acho que foi o primeiro carro do Batman Se eu não me engano, comenta aí O vocês, que vocês achem Mano, só foca aqui na cama, velho Que loucura, esse carrinho aqui, rapaziada, é muito louco, mano, edição limitada também da, da Rock Wheels aí, mano, muito louco Rapaziada, tem até um trator aqui, mano, olha, olha que trator massa Ali tem uns caminhões de lixo, outro de combustível Aqui tem as motinhas, mano, Motinho aqui, ó, Motinho de neve, motinho de trilha, Motinho de, da polícia Literalmente, é da polícia. Ah, aqui, ó, polícia aqui, ó. Polícia Aqui um quadriciclo. Muito louco também. Uma Harley. E essa moto aqui é uma moto. Acho que é do filme da Hot Wheels. Não sei muito direito. Esse filme aqui também é do desenho da Hot Wheels. Essa motinha aqui. Aqui tem um cartilhinho, mano. Um cartilhinho hoje em dia tu acha mais fácil. Mas antes era mais difícil. Tem um moto homem aqui, rapaziada. Também. Muito louco também. Uma moto homem. Qual? Escrito Hot Wheels. Atrás é, do lado Boa, oh, rapaziada Esse daqui por um finalista aqui Que eu peguei eu uso mais da hora aqui Da minha coleção, rapaziada Mano, tem o azul, tem o, o prateado aqui Tem esse daqui, esse marronzinho. Mano, esse carrinho aqui é um Carro pilha, ele é cheio de tomada Olha que louco Cheio de tomada mesmo Esse daqui é um Esse daqui é um chama um Opalo Acho que é não sei se eu não me engano, mas rapaziada, esses daqui foram finalistas aí, comenta aí, ó, comenta, comenta um carinho aí que você achou que, que ganharia desse daqui todo Pera, pera, pera, pera, rapaziada, calma, calma, não finaliza o vídeo ainda, mas não sai do vídeo Rapaziada, eu tive uma ideia que eu tava guardando bagulho aqui, aqui ó, rapaziada, tem sete finalistas aqui, que eu posso estar tá colocando aí, fazendo uma corrida bem legal pra vocês então, comenta sete, comenta, é, os, os sete mais voltados. Um eu vou estar escolhendo aí. Eu vou estar correndo aí com eles. Ó, aqui, ó. Daí dá pra colocar no pod aqui, ó, mano. Fica bem legal, rapaziada. Aí, é, Um, dois, três, quatro. Ita. É. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. Cinco finalistas. Cinco finalistas. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Um. Dois, três, quatro, cinco. São cinco finalistas, rapaziada. Comenta aí os cinco mais voltados desses carrinhos aqui, rapaziada. O que tiver mais voto, eu vou pegar e vou fazer uma corrida aí pra vocês. Comenta se é o azul, se é o prateado, se é o marrom, se é o verde, se é o branco, se é o laranja, se é o amarelo, se é o dourado, se é o vermelho. Esse vermelho aqui é muito monstro também, mim, olha, olha, olha só o naipe dele. E esse daqui também é muito monstro. Daqui. Então, rapaziada, pense bem. Que esse, esse, esse vídeo aqui eu vou estar tá pegando aqui os três finalistas. aqui, Os mais votados aí, comenta aí. Vai comentando azul, amarelo, vermelho, é, cinza, prateado. É, qual cor for aqui, tiver aqui, roxo também. Esse carro aqui tá irado. Demais, olha isso, olha isso. Comenta aí, eu vou estar tá pegando esses três finalistas aí e vou estar tá fazendo. Um, uma corrida, rapaziada É isso aí, rapaziada Tamo junto agora, de verdade Tamo junto, até o próximo vídeo aí Comenta aí, hein? não esquece de comentar Os mais voltados aí, comenta qual que A cor que você achou mais da hora do carrinho Fui